Vamos então resolver a primeira equação incompleta dada, que é o 4x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, vamos lá ver esta equação é incompleta e como é que vamos resolver? A primeira coisa que fazemos é passar para o segundo membro o 64, que é negativo, passa para positivo. De seguida, vamos passar o 4 a dividir, 64 a dividir por 4, que vai ser igual a 16. E agora pensamos, qual o número ao quadrado que vai dar 16? Então, mais prática, é fazermos logo, claro, a mais ou menos a raiz quadrada do 16, que irá dar mais ou menos 4. E assim a solução será menos 4 e 4.